Como fica o pagamento de contador e advogado nas contas partidárias? Eles podem ser pagos por fora, por terceiros, como nas contas eleitorais? Não. Não confunda conta eleitoral com conta partidária quando se trata de contador e advogado. Contador e advogado nas contas partidárias, eles têm que ser pagos por recursos que transitam pela conta bancária do partido. Ele pode ser pago com fundo partidário, com as doações dele lá de pessoas de recursos privados, públicos ou privados, não importa. Mas tem de ser pagos lá pela conta partidária. Nas contas eleitorais é diferente. Nas contas eleitorais, um terceiro pode pagar... É, o próprio candidato pode pagar sem interferir no seu limite de autofinanciamento, uma pessoa física pode fazer a doação independente do seu limite dos seus 10%, mas isso não se confunde nas contas partidárias. Nas partidárias você vai sim lançar lá a despesa normalmente.